O que é o conhecimento e para que nós precisamos dele? Para que as propriedades das estruturas existem? Qual o sentido da semântica? Qual o sentido da memória? Qual o sentido do aprendizado? Como de fato essas informações são importantes para a consciência de si mesmo? Para o autoconhecimento? Para a experiência? Para as noções da vida, para que o conhecimento serve, para que o cognoscente diante de uma objetificação constante de padrões que ele abstrai e não compreende totalmente, para que esse cognoscente condiciona padrões cognicíveis, para que esse ser, para que esse sujeito Objetifica tudo à sua volta para assim compreender e ter de maneira palpável uma interpretação dos versos e universos a seu derredor. Conceber essa resposta depende de um exercício de uma construção de um referencial. Tudo ocorre com o referencial. O ser usa como referencial seu estado, seu momento. O ambiente, o que ele percebe, o que ele concebe e as possibilidades que ele tem dentro deste ambiente. O ambiente é quantificado e qualificado pelo ser e influenciado de como e onde ele está. A própria percepção do ser, enquanto indivíduo, enquanto agente dentro de um ambiente, como um ponto de influência e confluência dentro de um ambiente depende de como ele se percebe depende de como a memória é construída e depende de como a sua estrutura psíquica foi desenvolvida dessa forma a percepção das habilidades psíquicas define a estrutura de quem o ser é define a estrutura de como o ser se comporta e dentro desse comportamento ele irá conhecer ou não conhecer certos padrões. Vivemos em perspectivas e essas perspectivas constroem uma ideia que temos do mundo. As perspectivas são superficiais e nós abstraímos de maneira superficial as percepções e o nível de complexidade que nós concebemos daquela composição uma composição é uma estrutura cheia de características e nós necessitamos de referenciais para conceber essas características referenciais esses que estão em nosso subconsciente e na nossa memória ou seja, toda e qualquer percepção é um verso do que nós já conhecemos e concebemos e através dessa unificação de versos pré-concebidos e preenchidos por ideias mentais, por crenças e por fatorações pré-definidas por ambientações, através desses processos nós concebemos, criamos e co-criamos o nosso universo pessoal, a composição do universo pessoal é cheia de pré definições e contextualizações sobre tendências que nós temos uma vez que a todo momento o nosso sistema psíquico tenta prever padrões mantendo um ambiente sempre reconhecível um ambiente sempre compatível com as decisões e com as deduções que o ser pode ter temos uma razão extintiva da existência do conhecimento. Temos uma semântica extintiva da existência do conhecimento em prol de uma estruturação da vida enquanto ser ciente. Este ser ciente busca conhecer, através da mente, o ambiente à sua volta, dessa forma tendo informações importantes para a sua vivência, para a vida. Esse ser que vivencia em sociedade, padrões e interações, esse ser pode buscar, dentre padrões no conhecimento, fatores que irão contribuir com a sua ambientação dentro daquela tribo ou daquele grupo de pessoas que convivem em sociedade, as experiências e vivências dentro de uma sociedade, dentro do nível de complexidade do próprio conhecimento influenciam o estado e a vivência de cada representante, de forma conveniente e condicionada a ideia existencial de um determinado grupo. Padrões e crenças, regras de convivência dentro de um grupo, dentro de uma tribo, são como leis que comportam um nível e um padrão que é abstraído pelo indivíduo dentro de suas condições pré-determinadas através da sua ambientação que também ocorreu em um ambiente pré-condicionado anteriormente as unificações dos versos são sempre fatoradas com base em estruturas anteriores o ser abstrai uma parte das informações daquela estrutura social com foco na vivência e com foco na experiência buscando conhecer e conceber cada vez mais para ter mais experiências e mais vivência isso em uma expressão da busca do conhecimento a nível instintivo. o objetivo de buscar o conhecimento é conceber e conhecer mais o ambiente e assim se comportar neste ambiente e conhecer a si mesmo quando nascemos buscamos dois desejos primordiais se ambientar e se conhecer o conhecimento e a expressão mental desses dois desejos primordiais esses desejos instintivos fazem parte de todos os seres e são extremamente importantes para uma dedução saudável em um ambiente saudável. São padrões que contribuem com a construção do egoísmo, da empatia e de, da convivência social conveniente ao que é determinado em transparência para a experiência do indivíduo como representante das suas ideias e dos seus desejos. Não há necessidade de um indivíduo ter um nível de conhecimento enorme, sendo que sua expressão enquanto indivíduo e seu exercício da individualidade não é saudável. É como construir um palácio com uma boa decoração, com alto requinte, mas não ter uma boa fundação e suas paredes racharem o mais importante dentro dos estudos e no conhecimento a nível instintivo é estruturar e basear a personalidade em habilidades saudáveis, em estruturas saudáveis conhecendo essas estruturas a nível do ambiente Tendo dessas estruturas deduções saudáveis e transparentes para a vida em sociedade E o conhecimento como um meio, um ato de conceber as deduções do próprio ambiente Em uma comunicação compatível com a percepção da realidade que o indivíduo tem compatível com o nível de abstração que o, in, o indivíduo executa neste ambiente compatível com a unificação de versos que o ser constantemente faz em busca de ter a percepção de um ambiente pessoal seguro para que suas deduções e interpretações se desenvolvam através de um meio natural através de uma semântica pessoal Através de uma interpretação e de um significado único, mais compatível com o ambiente em uma linguagem saudável Temos uma explicação breve e superficial sobre o que é o ambiente e o que é o conhecimento neste ambiente a nível instintivo